Chegando com vocês, mais um quiz MPP. Esse nosso quadro aqui, que rola toda segunda e quarta, a gente libera a questão na terça e quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a gente vem com a correção desse quiz maravilhoso. O quiz de hoje é um quiz para você que está se preparando para qualquer concurso da Banca Real, o especial para PMPE. Se você está fazendo outro concurso, fica, porque o assunto é análise combinatória. Vamos lá, então? Vem comigo aqui, ó. análise combinatória. Família, até esse momento, de repente, você não faz parte aqui da família MPP, ou ainda não está no grupo dos 5%, cara, você olha para a questão e lê, né? Aí tu lê assim, ó, uma equipe contém nove taifeiros e destes cinco são cozinheiros e quatro são arrumadores. Calcule o número de comissões que podem ser formadas com... Três taifeiros, de modo que em cada uma exista pelo menos um cozinheiro e um arrumador. Marque a opção correta e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Não é verdade? Provavelmente isso passa com você. Porque tu estuda pelo jeito tá, método tradicional, que é o jeito que, errado de se estudar matemática. Agora vamos lá. O jeito correto é você usar as três técnicas do método MPP, porque elas fazem você interpretar resolver e ter muita prática. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. É muito simples. Método dos 50, porque o nome é esse, só de interpretar você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Então vamos lá. Método dos 50. Simbora. Como é que vai ficar o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Uma equipe contém nove taifeiros e destes, cinco são cozinheiros e quatro são arrumadores. Calcule o número de comissões que podem ser formadas com três taifeiros, de modo que em cada uma exista pelo menos um cozinheiro e um arrumador. Marque a opção correta. Você, ai ah, meu Deus, o que é isso? Galera, você volta, subliona, subliona. Agora você volta no que tu sublinhou. Primeira coisa, são nove taifeiros, mais cinco são cozinheiros e quatro são arrumadores. Ele quer o número de comissões. Opa! Todo probleminha que fala, pede para formar número de comissões é um problema de análise combinatória, tá bom? É um problema de análise combinatória. Show de bola? Esse problema é de análise combinatória. Beleza? Aí ele pede pelo menos um. E aí, já interpretei análise combinatória. Agora eu tenho que resolver, né? Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Mas o que é a técnica R, Renato? A técnica R é Estudar, revisar e exercitar. Aqui você vai aprender a maneira correta de estudar, o que você deve fazer para revisar e qual macete, qual técnica você usa para resolver. Então, aqui tu aprende a resolver. Na técnica R, como falou em comissões, a gente já sabe que o problema é de combinação. Show! Já sei que é um problema de combinação. Maravilha, Renato! E agora? Como é que eu vou resolver? Vamos lá. Mas, Renato, você falou que eram três técnicas, você só falou de duas. É porque a terceira nós chamamos de técnica 2080. O nosso método, a gente foca 20% teoria e 80% exercício, e aí a gente detona. Vamos lá? Ó, primeiro eu vou separar. Cozinheiros são cinco, vamos separar tudo. Arrumadores são quatro. Aí ele quer formar as comissões, vamos lá. Comissão. As comissões, né, devem ter... Três pessoas, comissões tem que ter três taifeiros Mas aqui é que tá, ó. pelo menos um cozinheiro Ela tem que ter pelo menos um cozinheiro e um arrumador Galera, para a comissão ter pelo menos um cozinheiro e um arrumador O pelo menos é no mínimo Então eu tenho dois casos possíveis Primeiro caso, qual é o primeiro caso que eu vou ter? O primeiro caso é o que? Você vai ter um cozinheiro e dois arrumadores Tem que ter pelo menos um, né? Você pode ter um cozinheiro ou dois arrumadores. E qual é ou, o segundo caso? Qual é o segundo caso, Renato? O segundo caso é você tendo dois cozinheiros e um arrumador. Porque você tem que ter pelo menos um de cada. E no total você tem três na comissão. Show de bola? Deixa eu jogar esse ou mais para cá. Ou, né? Por que isso, gente? Porque Renato, mas pode ter três cozinheiros. Não, se eu tenho três cozinheiros, eu não tenho arrumador. E a questão deixou bem claro que a gente tem que ter pelo menos um cozinheiro e um arrumador. Correto? Então, essas são as, essa é a condição. São esses dois casos que eu tenho. O ou aqui. E agora eu já sei que é combinação. E você vai fazer a combinação dos caras que são iguais. Como assim? Você tem cinco cozinheiros aqui, tem que escolher um. Isso é o quê? Uma combinação de cinco para um. Ó, já anota isso. tu vai fazer a prova, especialmente da PMPR. Vem comigo até o final que eu tenho um convite muito especial para hoje. Para hoje, tá? Ó, combinação de 5 para 1 vezes combinação de 4 para 2. Por quê? Agora eu tenho 4 arrumadores para escolher 2. Anota aí, e multiplica e ou soma. Como aqui é ou, eu vou fazer o quê? Somar. Maravilha. Agora aqui, ó. Quantos cozinheiros eu tenho? 2. Para escolher entre 5. Então, uma combinação de 5 para 2 vezes, arrumadores, eu tenho 1 um, para escolher entre 4. Então, combinação de 4 para 1. Um. Maravilha, maravilha, zero trauma. E agora, Renato, como é que eu vou resolver? Olha só, anota aí, grande bisu. Combinação de 5 para 1, um, galera, combinação de qualquer número para 1 um é o número. Então, combinação de 5 para 1 um é 5. Combinação de 4 para 2. Galera, você pode, por aí, no método tradicional, resolver usando a fórmula. No método MPP, a gente ensinou uma que é muito simples. Olha para cá. Eu vou te ensinar aqui, mas lembrando que essa aula é a correção de uma questão, de um quiz, para a gente ficar afiado. Participe do que eu vou te convidar para participar hoje à noite e você vai aprender passo a passo. Aqui eu vou te dar já o bizu. Combinação de 4 para 2. Faz na mão. Fala comigo. 4, abre 2. 4, abre 2. Beleza? Repetiu? 4 abre 2 e faz na mão. 4 abre 2, o que é isso? 4 vezes 3. Então, em cima vai ficar... 4 vezes 3. Beleza? 4 abre 2. 4 vezes 3. embaixo? 2 fatorial, que é 2. Tá bom? 2 fatorial, que é 2. Show de bola? Mais... Você sempre vai fazer assim, ó. Combinação de 4 para 3. 4 abre 2. 4 vezes 3. Dividido por 2 fatorial. né Tem 2 em cima, 2 fatorial que é 2, tá? Ó, vamos fazer aqui de novo, combinação de 5 para 2. 5 abre 2, você vai pegar o 5 e quem está antes dele. 5 vezes 4, sobre 2 fatorial, que é 2. Combinação de 4 para 1 dá 4, beleza? Então, vamos lá, de novo, ó. Combinação de 4 para 2, 4 abre 2, 4 vezes 3. Tá? Você sempre pega o número que tá e vai pegando quem está antes dele, tá bom? E embaixo, cara, tem 2 em cima, 2 fatorial, beleza? Então, participa, do. fica ligado no convite que eu vou te fazer, que tu vai aprender passo a passo. E tu não vai se arrepender. Ó, 4 com 2 dá para dividir, aí aqui fica 5 vezes 2 vezes 3, mais 4 com 2 dá para repetir, aqui fica 5 vezes 2 vezes 4. Show de bola? Galera, 5 vezes 2 vezes 3 dá 30, 5 vezes 2 vezes 4 dá 40. Logo, a nossa resposta maravilhosa dá 70. Qual o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. E vamos que vamos. Se liga que agora é a hora do convite. Cara, se tu curtiu, curtiu essa aula, já dá o like aí nessa questão, que ela é muito interessante e cai muito. E a Pinet ama isso daqui. E eu tenho um grande convite para você. Deixa eu botar aqui amarelinho, né? Um grande convite para você. Hoje vai acontecer a imersão PMPE matemática. Se você quer passar no concurso da PMPE, realizar seu sonho de ser policial e ter a sua estabilidade financeira, você tem que participar dela, tá? Como assim? Ó, o que, que é a imersão PMPE? É uma aula, uma aula, um conteúdo denso, onde a gente vai te mostrar como você pode sair do zero e gabaritar a prova da PMPE em 10 semanas, tá bom? Então, olha só, imersão PMPE matemática. Para se cadastrar é muito simples, tá? O link tá aqui na descrição, mas se você quer que a minha equipe entre em contato com você, digita aí. Eu quero que a equipe vai entrar em contato com você, vai mandar o link. E ela é só ao vivo. Hoje, às 8 horas da noite, só ao vivo. Se tu tá vendo isso depois, entre em contato com a equipe que aí vai ver se vai ter outra imersão, quando vai ter, tá bom? Então não perde tempo. Cara, participa. Tudo isso que eu te mostrei vai ter muito detalhe. Nós vamos te mostrar como você pode sair do absoluto zero e gabaritar a prova de matemática. Da PMPE. Isso é totalmente possível. A gente vai te mostrar, porque nós temos alunos que já fizeram isso. A gente vai mostrar lá, beleza? Então não perde tempo. Tá sensacional essa imersão. Eu tô te aguardando lá, beleza? Então, ó, esse daqui foi mais um Quiz MPP. Eu sou o professor Renato Oliveira. Esse aqui é o Matemática Pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é a sua aliada e a aprovação do concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo. Semana que vem eu volto com mais um Quiz MPP. Valeu, família. Tamo junto.